Oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira Animania. E mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer as nossas pantufinhas. Essas aqui, ó. Ó, o Leon tá com a pantufa. Olha só que bonitinho, né, Leon? Fala, Leon. Ele tá rodeando isso. Consegui colocar só duas. As outras duas ele não colocou. Mas hoje a gente vai estar tá fazendo as nossas pantufinhas, Ok?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 As nossas pantufas. Essa toalha eu vou estar tá ensinando vocês a fazer numa live, tá? A nossa live, dia 16 é dia de eu colocar molde no grupo. Então, dia 19 a dia 20, por ali, a gente vai estar tá fazendo uma live e eu vou estar tá ensinando vocês a fazer essa toalha maravilhosa para combinar. Com as pantufinhas. E a pantufa será o presente, o um molde bônus para o nosso grupo online, né? O grupo que paga 25 reais por mês, né? 35 para entrar e 25 por mês. E eu vou estar disponibilizando as pantufas lá para o pessoal. Aí, a live eu vou estar tá disponibilizando essa toalha aqui, o molde dessa toalha no tamanho 3, para vocês estarem fazendo para combinar com as pantufas, tá bom? Então vamos lá fazer a nossa peça, mas antes, roda a nossa vinheta aí. Ei, meu povo, Vamos fazer a nossa pantufa, então? Então, tá aqui os moldes, né? O material que a gente vai usar. Você vai usar um pouco de manta acrílica, tá? Ribana, tá? E aquele a, tecido atualhado. Mas você pode estar tá usando também plush, pode estar tá usando pelúcia, pode estar tá usando outro tecido. Eu vou usar o atualhado porque a gente vai fazer uma live eu vou estar tá trazendo a nossa toalhinha né uma toalha de banho para os nossos bebês de quatro patas então com esse mesmo tecido então por isso que eu vou usar toalhado, tá a nossa toalha é assim deixa eu mostrar para vocês aqui antes olha só que lindinha a nossa toalhinha que a gente vai fazer na nossa live tá? E as pantufas, né? Aí vocês podem fazer pra combinar, como eu fiz aqui, né? Eu fiz as pantufas assim, né? Com a toalhinha, né? Pra combinar, ok? Então, por isso que eu tô usando a toalhada aqui, tá? Porque depois na live que a gente vai fazer, fica de olho ali que eu vou tá anunciando o dia da live. Fica de olho no nosso Facebook, na live eu vou estar tá fazendo a tua linha, tá? Tua linha de capuz. Então por isso que eu tô usando esse tecido aqui. Mas você pode estar tá usando plush, você pode estar tá usando pelúcia, tá bom? Também dá, OK? Então vamos aos moldes esse molde aqui quatro vezes dobrado tá é esse aqui eu já bordei se você não tiver como bordar não faz mal vai a carinha do bichinho para vocês ali para você estarem pintando para você estarem fazendo carimbo então eu já ensinei como é que faz carimbo a Marli também tem um vídeo que ensina como faz carimbo também já ensinei como vocês pintam né nos nossos vídeos de fantasia a gente ensina aí tá Aí, tem o nosso forro, você vai cortar quatro vezes, tá? As nossas orelhinhas, você vai cortar 16 vezes, ok? O nosso... a nossa sola, esse aqui é o forro da nossa sola, você vai cortar quatro vezes. Aqui eu tô usando malha, aqui também é malha, tá? Mas você pode tá usando um tecido mais quentinho. E, pro nosso solado, eu vou usar esse emborrachado aqui, ó, de tapete, tá? Vocês compram nas lojas que fazem tapete. Em armarinha, eles têm. É só pedir emborrachado de tapete, ok? Então, quatro vezes, tá? Que é o mesmo molde desse aqui, tá? Esse aqui é o, a nossa ribaninha, tá? Nossa ribana, a... Quatro vezes dobrada, tanto desse lado quanto desse lado, tá? Pra ela ficar grande assim, tá? Quatro vezes. E a gente vai usar um filete, assim, pra gente fazer acabamento no, no solado, tá? Eu vou usar esse filetezinho aqui, porque é o mesmo filete que eu vou usar na live pra fazer a toalha, tá? A gente vai precisar também um pouco de manta acrílica. São esses materiais que a gente vai usar pra fazer as nossas toalhas pantufinhas. É bem rapidinho. Vamos começar, então. Vamos começar com as nossas orelhinhas, tá? Vamos juntar as orelhinhas aqui. vou fazer uma peça para vocês ver como que é, né? Não precisa eu fazer as quatro, né? Fazendo uma você já consegue seguir o passo a passo aí fazendo todas elas, tá bom? O ideal é você fazer todas as orelhas, né? Antes todo o processo da orelha antes, aí você faz todo o processo da orelha, vira, vira elas todas, e daí você coloca a manta acrílica, tá? Isso em todas elas, 16 orelhas, né? São quatro pares, né? Quatro sapatinhos. Ó, colocou um pouco de manta acrílica, passou uma costura de segurança aqui. Mesma coisa com a outra. Pegar um dos nossos, as peças que a gente bordou, e vamos pregar as nossas orelhinhas aqui, ó. Pra que eles fiquem assim depois de pregado, ok? Agora, ó. Pegamos a nossa orelhinha, vamos pegar o nosso, nossa ribana, né? E vamos tá pegando a nossa ribana aqui, ó. Vamos pegar aqui, meio da ribana e vamos esticar a ribana até ali no começo. E passar a costura aqui, ok? Aqui no meio Agulha pra baixo é o calcador e gira a peça Ficou assim Ok? Vamos pegar o nosso forro E vamos fazer a mesma coisa com o forro aqui em cima, tá? Ó Ribana aqui no meio, esticamos a ribana até aqui. Ficou assim. Agora, a gente vai fechar aqui, ó, costura com costura aqui da peça principal, costura com costura aqui embaixo da ribana e do forro. E vamos passar uma costura aqui de fora a fora, ok? Passada a costura, a gente vai virar a peça. Aqui ó. Pega essa costura daqui com essa daqui, segura aqui e vira. OK? Aqui. aqui. Agora, vamos passar uma costura aqui ao redor, uma costura de segurança aqui, costura, costura, vamos passar uma costura de segurança aqui, tá? Deixamos um pedaço aqui aberto pra gente tá colocando manta acrílica, tá? aqui aqui a gente vai colocar a manta acrílica aqui ó no rostinho dele tá Vou pegar um pouco de manta acrílica e vamos colocar aqui que vai dar aquele volume do sapato né o sapato ficar volumoso assim né ó aqui Colocado a manta acrílica, a gente vai acabar de fechar aqui embaixo. Ficou assim. Agora a gente vai passar uma costura aqui, ó. Colocar a manta tudo pra baixo aqui. E passar uma costura aqui, ó, nas orelhinhas. Tá? Fazendo tá esse... Esse movimento aqui, tá? assim agora a gente vai passar na overlock aqui embaixo tá pra parar de sair o esses fio porque a gente tá trabalhando com a toalhada toalhado puxa fio né então a gente vai passar um overlock se você não tem overlock você passa um zigue-zague tá bom só pra parar de sair esses pinus tá bom já volto tá assim agora a gente vai passar uma costura na reta aqui embaixo tá e conforme a gente vai costurando, a gente vai dando uma leve franzida nele, assim, ó. Pra ele ficar bem redondinho, tá? Bem cheinho. Então, a gente vai dando uma leve franzida. Ergue o calcador e dobra um pouquinho. Só uma leve franzida pra ele ficar bem arredondado. Essa é a dica que eu dou, tá? Se você tiver outra fome, fique à vontade, tá bom? Bora lá. Coloquei okay? o calcador, levanto e dou, faço uma pregazinha bem pequena. Mesma coisa. E assim eu vou fazendo. pode ver que é uma leve franzida mesmo só para dar um, um arredondamento né então esse aqui tá pronto reserva aqui e vamos pegar os nossos fundos nossa sola né aqui e o forro da sola aqui então vamos colocar o forro da sola sobre a sola e vamos ó sola assim tá e vamos passar uma costura ao redor, deixando um pedaço pra gente colocar um pouquinho de manta acrílica também, tá? Pra deixar fofinho. Agora, a gente vai colocar um pouco de monta acrílica, bem pouquinho, tá? É só pra deixar fofinho. E vamos acabar de fechar. E vamos acabar de fechar, OK? Então aqui vou tirar o excesso do forro. Agora, vamos pregar a nossa peça aqui, ó, no nosso, no nosso solado, ok? Bora lá. assim vamos arrumar aqui tirar o excesso para gente colocar o nosso filete e finalizar a nossa peça assim. Agora vamos passar o nosso filete. Passar o nosso filete. Vamos dobrar uma vez para dentro, uma vez no meio e vamos abraçar o no, a nossa nosso filete aqui na nossa peça, fazendo esse movimento aqui, OK? Bora lá. Aí vocês vão me perguntar, "Mas ah, posso passar viés, pode?" Pode passar viés, fique à vontade, tá bom? vocês cortam e dobram pra dentro aqui pra dar um acabamento melhor, tá? dobro o viés aqui a ponta pra dentro, coloca pra baixo do sapato e quanto mais juntinho aqui melhor é pra dar um acabamento legal, tá bom? pode pegar a ajuda de uma pinça, né? Essa pantufa. Tá pronta. Um tamanho dois, tá, gente? Aí, aqui você pode dobrar ela assim, ok? Ó. Que charme, né? É, não é uma peça pro teu cachorro ir passear. Não é um sapato pra ele ir passear tá? É, uma, é um sapato para você colocar nele em casa, né? Pra, pra tirar uma foto, pra... É uma, uma peça pra fazer stories, né? No Instagram, no Facebook, né? O pessoal compra bastante o molde porque é engraçadinho. Então, tem os, tem os modelos que são convencionais, né? Tem o tênis All Star, a sandália, né? Mas, essa aqui é mais uma peça engraçadinha para fazer aquelas Book, foto para o Face, para o Instagram, foto para Stories, né? E olha só. Facinho, né, gente? Bem facinho de fazer. Então, tá aqui a nossa peça pronta, olha só, que lindinha que ficou, gente. Olha só que maravilha que ficou, olha só. Então... Ficou assim a nossa peça, a nossa pantufa. Lembrando que depois do dia 16 eu vou estar tá ensinando vocês a fazer essa toalhinha aqui, tá? Para combinar com as suas pantufas. Essa toalhinha aqui, tá? Vou estar tá fazendo uma live e vou estar tá ensinando vocês a fazer essa toalhinha aqui. E quem participar do grupo da live vai receber esse molde, tá? Nesse tamanho aqui, tamanho 2, tá bom? Esse tamanho aqui, olha só, que linda que é essa toalha, ok? Então, se você ainda não participa lá do grupo da live, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo, o grupo tá silenciado, só vai ser aberto no dia da live para postar o um molde, tá? E você já pode entrar, e garanto o teu lugar lá, porque é no WhatsApp, né? O WhatsApp, ele tem uma quantidade X... Que permite, depois não permite mais entrada de ninguém, então garanta o teu lugar lá, tá? As pantufas eu vou estar disponibilizando a ah, ah, dia 16 pro pessoal do grupo a ah, online, né? Moda pet com Sheila Ferreira. Então, esse vai ser um molde bônus pro pessoal lá. Tá bom? E a toalhinha, eu vou estar tá fazendo uma live. Depois do dia 16, eu vou estar tá comunicando o dia certinho, tá? Nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook, né? Eu vou estar tá comunicando o dia certinho, mas é depois do dia 16 eu vou estar. Tá ensinando fazer essa toalhinha aqui e disponibilizando o molde no grupo do whatsapp que é o grupo da live que tá quieto agora não tá aberto mas você pode entrar e garantir o teu lugar tá bom então é isso gente por hoje é só eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso então bora fazer muitas roupas pet né gente beijinhos para vocês que torcem por mim Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijos, tchau.